E aí, pessoal, tudo bem? Imagine um homem que queira partir o seu bolo rapidamente e por isso ele quer soprar bem rápido as velas. E ele vai em direção ao bolo e ele puxa o ar profundamente, o que nós chamamos de inspiração. E ele inspira o ar e se aproxima do bolo para soprar as velas. E aí ele solta o ar, o que nós chamamos de expiração. E, na inspiração, nós usamos um músculo bastante poderoso chamado de diafragma. É um dos músculos mais importantes na inspiração, não se esqueça disso. E também tem outros músculos aqui entre as costelas que são chamados de músculos intercostais externos. E são chamados de externos porque estão mais perto da superfície, e intercostais, porque estão entre as costelas. O costal se refere à costela. E esses dois grupos musculares, ou seja, os intercostais externos e o diafragma, são muito úteis na inspiração. Existem outros, mas esses dois você tem que saber. Agora, na expiração, também tem músculos importantes, mas, claro, a respiração parece um processo passivo. Mas, quando nós assopramos as velas, nós temos que forçar a saída do ar, e precisamos usar os músculos. Dois deles vocês precisam saber. O primeiro são os músculos abdominais, que são muito potentes, e o outro, os músculos intercostais internos. O inter, porque são internos no corpo, mas também estão entre as costelas. Então, esses dois grupos são os grupos musculares mais importantes na expiração. Então, sempre tente lembrar do externo e do interno, isso vai te ajudar bastante. Então, continuando, o homem vai inspirar profundamente o ar, e depois ele vai expirar uma parte. Com isso, as velas vão se apagar e ele vai poder comer o bolo. Tudo isso está acontecendo de forma voluntária, ou seja, o homem ele quer apagar as velas. E o que acontece de forma involuntária? Eu vou colocar aqui os eventos que ocorrem involuntariamente, ou seja, eventos controlados pelo cérebro, e você não precisa se preocupar com isso. Então, para o primeiro exemplo, eu vou desenhar aqui o nariz e a boca, e, claro, o ar entrando por eles, e ele vai se deparar com a superfície da boca e do nariz, onde nós temos alguns nervos. Olha, aqui estão os nervos, e esses nervos eles percebem o pólen e outros irritantes e que são chamados de mecanorreceptores e que são muito sensíveis. e Por isso, eles podem perceber muitos tipos de coisas, como, por exemplo, poeira. E se esses nervos percebem algo, eles mandam um sinal para o cérebro. E aqui vem a parte legal. O sinal prossegue até chegar no cérebro para comandar algumas ações como abaixar os músculos do palato, esse aqui é o palato, e também elevar os músculos da língua. E agora, eles vão trabalhar juntos para praticamente fechar a garganta. Fica um espaço bem pequenininho por onde pode passar um pouco de ar, mas a maioria do ar sai por aqui, e assim nós temos uma grande expiração, que significa que o ar é expelido vigorosamente passando pelo nariz. E adivinha o que vai acontecer? É o que chamamos de espirro. Deixa eu te explicar isso aqui. Então, quando uma pessoa espirra, é meio que o corpo fazendo uma expiração forçada na qual o ar é expelido pelo nariz e, com isso, removendo tudo o que estava irritando os mecanorreceptores. Então, o espirro, basicamente, é uma expiração forte pelo nariz. Agora, vamos ver outro exemplo de movimento involuntário. Ok, aqui você tem a sua tranqueia e tem as ramificações. Você também tem aqui os mecanorreceptores, que também revestem a tranqueia, e que, quando irritados, também enviarão um sinal ao cérebro. E aí, o cérebro vai saber que há algo irritando a tranqueia, ou seja, os mecanorreceptores informaram. E lembra o que tem na extremidade da tranqueia? Então, ela tem uma pequena abertura onde se encontram as cordas vocais. Então, aqui temos as cordas vocais de um lado e de outro. Vou deixar só uma aberturinha aqui em preto, que é onde o ar está passando. E, normalmente, o ar passa por aqui quando falamos ou cantamos. Então, aqui, as cordas vocais estão em branco e nós temos duas cordas vocais e uma fenda entre elas. E o que acontece quando os mecanorreceptores são irritados? O cérebro ele recebe o comando para duas ações, empurrar o ar para fora usando os músculos abdominais e os intercostais internos, e aí, o ar será expulso, e isso vai fechar as cordas vocais por um breve momento. E com esse fechamento, uma pressão será formada internamente, ou seja, a pressão vai aumentar. Então, a pressão vai aumentar na tranqueia, e segundos depois, as cordas vocais abrem-se novamente. E aí, o que acontece é que o ar vai ser expulso com muita força, e é isso que nós chamamos de tosse. E o que acontece é uma expiração muito forte provocada por aqueles músculos ali citados. E com isso ocorre um fechamento temporário das cordas vocais. E isso causa um aumento gradativo da pressão que vai acumulando até que as cordas vocais se abram. É quase que uma mini explosão na tranqueia, e que nós chamamos de tosse. E eu vou desenhar aqui um último exemplo. E aqui nós temos o estômago, e que também possui mecanorreceptores. E aí, esses nervos eles percebem que o estômago está bastante cheio, e aí enviam uma mensagem ao cérebro que o estômago está muito distendido. Ok, a mensagem foi enviada, mas qual é a resposta do cérebro? Como no exemplo anterior, eu vou desenhar a tranqueia aqui, a tranqueia com a ramificação. E eu também vou desenhar aqui as cordas vocais aqui, as cordas vocais pequenas que inicialmente vão se abrir. E aí o ar vai passar por causa da inspiração. Então agora nós estamos usando os músculos da inspiração, principalmente o diafragma e os músculos intercostais externos. E assim como antes, as cordas vocais se fecham repentinamente. E, com as cordas vocais fechadas repentinamente, o que acontece? O ar não vai passar de jeito nenhum. Deixa eu apagar aqui, porque o ar não vai mais conseguir passar. O ar literalmente se choca com as cordas vocais fechadas e não consegue escapar para lugar nenhum. E mais ar vai entrando e se chocando com as cordas vocais fechadas. E o que isso causa? O soluço. E é muito interessante como o soluço é o oposto da tosse. Né? Na tosse, o ar está sendo expelido quando as cordas vocais são fechadas. Já no soluço, o ar é inspirado quando as cordas vocais são fechadas. Mas, claro, é algo muito instantâneo, é muito rápido, mas que causa uma grande alteração. O porquê do soluço? ainda é um grande mistério, mas pelo menos nós conhecemos o seu mecanismo. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!